E aí galera! Beleza? O de nada com vocês com mais um vídeo Estamos aqui novamente E o negócio é o seguinte, como vocês estão vendo aí Deixa eu dar uma arrumada aqui no Pera aí, pera aí, deixa eu respirar aqui Pera aí, pera aí, calma Como vocês estão vendo de fundo Um gameplay Do Xbox 360 Que Não sei se tem tanta diferença do Playstation 3 E também Um gameplay Do GTA Caraca, deixa eu respirar. Calma, calma, que tá bonito demais. Tá lindo demais, tá lindo demais. Olha lá da lado, mano, que coisa bizarra. Gameplay é do GTA de PC. Logicamente que. É modificado ao ponto de deixar ele ao extremo. Bom, acreditamos que será o gráfico do PlayStation 5, certo? Olha só que bonito. Nós acreditamos que. Esse aí será o gráfico do Playstation 5. Deixa eu abaixar um pouquinho essa música aqui, que tá um, que atrapalha aqui um pouquinho o raciocínio. E já foi confirmado, o GTA V será lançado para o Playstation 5. E todos os vídeos que eu trouxe aqui no canal, tratando esse assunto, deu muita visualização. Eu fiz vídeos... É, jogando GTA Online em 2020, fiz em 2019, fiz em 2020 Esses vídeos pegaram muita visualização, muita gente assistiu Porque eu acredito que é, exista pessoas que acham que não, não tem a pessoa jogando mais Que GTA na antiga geração morreu Eu acredito que tem pessoas que assistiu com essa convicção Mas tem muita gente que... Que joga ainda na antiga geração E eu sou um cara que platina os jogos né? Eu platino jogos Eu uh, gosto de pegar aquele troféuzinho de platina no, no Playstation E eu tava conversando com os amigos E os caras estavam falando que tem jogos no Playstation 3 Que é, não dá mais pra platinar Porque a empresa ela fechou o servidor E se o cara lá não pegou aquele troféuzinho online Ele não consegue pegar mais Inclusive o GTA... No Playstation 3, ele não tem como mais ser platinado, galera. Se você curte platinar jogos, ele não tem como. E por quê? Fechou o servidor? Não, não fechou o servidor. A Rockstar, ela removeu uma, uma, uma opção que tinha lá. De você colocar uma recompensa na cabeça de um, de um cara. E o cara tinha que sobreviver por um dia com essa recompensa. Dentro do jogo. E aí ele ganhava o troféu. Então, não tem como mais você pegar esse troféu. E... Eu acho, eu acredito Olha a diferença, cara Caramba, mano, a diferença é bizarra, né, mano A diferença é gritante Olha, Xbox 360 E como vocês estão vendo aqui A gameplay Do, Play... do... Acreditamos Que seja o gráfico do Playstation 5 E eu queria é, Que vocês opinassem aqui. Será, galera, com o lançamento Do Playstation 5 os servidores serão desligados. Playstation 5 e Xbox Series X, né? Também é o console da Microsoft. Eu não tenho nada contra a Microsoft, tá? Eu prefiro o Playstation, eu assumo isso. Mas, cara, na, na, na geração passada eu tive Xbox 360. Praticamente eu passei a geração inteira jogando Xbox 360. E tive o Xbox One também. Mas... O Xbox ficou meio que parado, eu vendi e depois é... fiquei com o meu Playstation 4, né? Mas eu prefiro o Playstation, não por dizer que é mais bonita, essas... ah, o controle é ruim, o controle do Xbox é melhor pelos exclusivos, tá? Eu gosto muito, eu tô jogando The Last of Us agora, é... Os jogos Horizon, vão Zero Dawn, que é legal pra caramba. God of War, é... cara, bastante jogos. Fireman. E galera, será que os, os servidores serão fechados? Comenta aqui embaixo se você acha que isso vai acontecer. Pode acontecer. Muitos jogos, os servidores simplesmente não existe mais, foram cancelados. Até não um quatro, tem servidor que não funciona mais, cara, para você o GTA tem uma, tem uma galera que joga muito ainda. Muito, muito mesmo. Como eu disse pra vocês, os vídeos aqui tratando desse assunto mostram que tem muita gente interessada, muita gente jogando. Não tô aqui afirmando que isso vai acontecer. Mas pode acontecer. Mas olha só a diferença entre as gameplay, cara. Ele até usou um carro ali mais ou menos parecido. Isso aí é um novo mod, esse Natural Vision. Eu trouxe recentemente aqui um vídeo... É... Dubla, é editadaço, tá ligado? Bem lindo E olha isso, cara Mano do céu, velho Dá até vontade de fazer uma série, tá ligado? De GTA Apesar que o Funk fez, né? Com mods, né? De, de GTA com esses gráficos, mano Olha isso, velho Que coisa absurda, cara É, um jogo de sete anos, né, cara? O The Last of Us tinha 7 anos, saiu junto com o GTA, já saiu dois. O GTA foi anunciado. É... Pra PlayStation 5, cara. A Rockstar tá louca, mano. Sinceramente. E ela vai explorar mais um aninho ainda aí no Playstation 5. Pra depois a gente ter informação de que haverá um. um, um novo. Um novo GTA. Mas aí, você ainda joga no Xbox 360? Você ainda joga no Playstation 3? Comenta aqui, eu queria ouvir vocês. Eu conheço pessoas que jogam. O Xbox é bem popular no Brasil, porque por conta da estrava. Né? E parece que essas últimas estravas aí dá até pra você jogar online. Olha que coisa linda, mano. Você é louco, velho. Olha isso, mano. Caraca, nem parece GTA, velho. <risos> ainda o cara vai e bota o do Xbox 360 do lado, velho. Que coisa louca, velho. Que coisa linda. Olha isso. Demais, mano. Demais. Então, galera, comenta aqui embaixo se você ainda joga no Playstation 3 ou no Xbox 360. É... E também comenta aí a respeito do... Se, se haverá um fechamento do servidor. Acho que o finalzinho aí é só de... É só da... Da nova geração aí, ó. Olha que coisa louca, velho. Muito lindo, mano. Muito lindo. Mas é isso, galera. Eu vou deixar vocês com o finalzinho dessa gameplay. Não esquece de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E vamos aí trocar uma ideia, beleza? Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, o vídeo original na descrição com esse comparativo aí. Lembrando que eu já fiz aí é, outros comparativos, é nóis, valeu, fica com a gameplay, linda demais. Fui!